Então, pessoal, hoje eu tô aqui para aproveitar a semana pré-carnaval para dar alguns avisos paroquiais ou, como outros preferem, algumas dicas de saúde. O principal é IST, infecções sexualmente transmissíveis. Extremamente importante a gente relembrar que a principal forma de prevenção é o uso da camisinha, para todas elas, seja sífilis, gonorreia, clamídia, HIV, hepatite, todas essas têm transmissão sexual. Um assunto que eu quero abordar mais hoje que é pouco divulgado, que a gente precisa falar mais sobre ele, é sobre PEP e sobre PREP. A PEP é uma profilaxia pós-exposição e a PREP é uma profilaxia pré-exposição. Existem alguns grupos específicos que estão eletivos para fazer PREP, mas a PEP é para todas as pessoas. Então, se nesse período você se expôs, fez alguma coisa que te colocou em risco, procure o teu médico. A gente tem uma janela de até 72 horas para poder fazer esse protocolo. Esse protocolo ele é capaz de proteger a pessoa em até 95% de adquirir o vírus HIV. Então, dito isso, caia na folia, beba bastante água, não esquece do protetor, use preservativo e, se acontecer qualquer imprevisto, procure o teu médico o quanto antes.